Dona do Kuduro. <risos> minha irmã, tem um babado bem quente pra te contar então. Manda vir, manda vira. Ah. Quais aquela caniche? Ah. Aquela velha Ei. que sempre acabou contigo? Ah. <risos> Já tá pensando que ele é a dona da cocada sem saber que a dona da cocada é tu, minha irmã. Vazou então um vídeo dela na net. Ah. <risos> Ela sempre quis, mas nunca pipocou. Manana. Desceu até o fundo do túnel, passou por ridículo. Não faz isso. Virou mico, <risos> meme grande. Então, a mentora sou eu. A dona do Kuduro, o Kuduro em pessoa, sou eu. Canis, vem de instrução, tá? Beijo, bebez. E quando estou vindo, não vou andando Vou deslizando, destruindo todo o bando Tá super pá, mesmo assim não tá aguentando Pra me desenhar, quem eu não sei é pra se comparar. Vou chapa furreta corretos, sou suramina, Eremita, maravilha, sou bem feita. E tu, e tu, e tu, e tu, gastas, gastas, gastas. Já faria tabana, mas motores da papa óleo. Quero ver a Saiaca da saia da saia.